Solzinho tá saindo, mas tá frio pra caramba. Menos um, sensação de menos nove e neve. Mas tem que andar pra conhecer a cidade, né? Então, ó, luva, capuz, tudo que você pode e vamos nessa. Oi. E agora, olha, eu vou aqui Pro Royal Ontario Museum That way Cheguei O Royal Ontario Museum, também conhecido como ROM, é o maior museu do Canadá, tem mais de 100 anos e reúne coleções de antigas civilizações, história natural e arte. dinossauro aqui foi encontrado em 1921, na província de Alberta, no Canadá. Estima-se que ele tenha 70 milhões de anos. Se você tiver tempo, aproveita para fazer um tour guiado e de graça. É uma outra maneira muito mais interessante da gente conhecer o museu sabendo mais detalhes sobre cada peça ou até o tour que eu vou fazer agora conhecendo os Highlights, as peças mais importantes aqui do Museu de Ontário. A gente está aqui nessa parte da Ásia, falando agora da Índia, e tem os Budas, né? Interessante, eu não sabia, não sei se vocês sabem, que a orelha dos budas geralmente é bastante comprida porque antes de se tornarem budas eles usavam brincos de ouro muito pesados e isso acabou alongando as orelhas se você vir em qualquer lugar em qualquer museu pessoas com a orelha grande isso é sinal de sabedoria Essas aqui são joias indianas, antigas, todas do século XVIII, XVII, por aí. Uma maravilha! É festival de Númia, ó! Mais uma aqui. Na verdade, essa que já virou praticamente um esqueleto, né? Mas olha, ainda tem um pouquinho da pele. O coração. E aqui o fígado. Dá até pra ver o cabelinho, gente, da mulher. E os dedos também. original, a pintura, inclusive, tem 2.800 anos e a pintura ainda tá assim, incrível, né? E essa aqui é a que morreu, essa mocinha, menos de 30 anos. Quem gosta de dinossauro, é um parque de diversões. Olha a quantidade que tem. Vários. Olha lá! Esse aqui é um meteorito. Ele caiu mais no Arizona nos Estados Unidos. Esse aqui foi terra que ele formou. Olha que loucura, gente! mais sobre o Canadá, tem essa exposição aqui, sobre as First Peoples, eles chamam, ou seja, os primeiros habitantes desse grande país. Bacana! essa gente era um adorno de cabeça feito com cabelo humano, cabelo de mulher depois que elas morriam eles cortavam o cabelo, os nativos e faziam esses adereços aqui